Vamos que vamos! Tudo bem pessoal, Celso Dias com vocês novamente, vamos aguardar o pessoal aí chegando aí. Cara, hoje o coração tá amigo, muito conteúdo, o pessoal que vai chegando aí já vai se, se acomodando, o Benildo seja bem-vindo, Thiago, FF Moraes, 9 Douglas, Diniz, tudo bem? vamos chegando pessoal já vai pegando o um caderno e a caneta hoje tem conteúdo demais hoje é o um fechamento da semana né é uma responsabilidade enorme a gente se colocou essa meta aí de cada dia ser mais incrível que o dia anterior e eu quero aqui de antemão agradecer Oi Simone Oi David cheio de bente aí já que legal é eu queria já agradecer aí a participação Cara, os feedbacks tá sendo maravilhoso para mim, sabe? Saber que a gente tá impactando tanto Rádio OK Papai, a vida das pessoas, saber que a gente tá fazendo a diferença, tá agregando. O pessoal tá com a mente acelerada aí com as informações que a gente tá passando. Então, obrigado mesmo, gratidão, pessoal, pela presença de vocês, pela participação. É, e hoje, né, pessoal, para fechar, então assim, a gente se colocou essa meta, esse compromisso de estourar as quatro paredes né a gente brinca assim né de revelar aqui algumas coisas insights preciosos coisas que fazem de fato a diferença na prática na prática nós vamos conversar com o Marivano que já tá aqui já para a gente chamar ele aqui Marivano já te chamo aí tá só fazendo essa introdução aqui é né? Marivano que é gerente distrital de um grande laboratório farmacêutico um dos maiores do Brasil, é, e não só pelo lugar que ele trabalha, quem conhece o Marivano sabe o ser humano sensacional, espetacular, e nessa semana eu procurei compartilhar com vocês coisas que fazem diferença na minha vida, tá? Que fizeram diferença na minha vida, pessoas, eu, eu apresentei vocês, a vocês pessoas que fazem a diferença na minha vida. E, e não seria diferente hoje, para fechar tudo isso, para a gente amarrar todos os conceitos que a gente abordou até aqui, a gente trazer conteúdo de valor, para a gente agregar na vida de vocês. E olha só, tanto você que é Bente, que já é nosso aluno, tanto você que já nos segue... É, que, que quer essa oportunidade, quer entender como construir esse caminho para o seu sucesso na indústria farmacêutica, conquistar a sua contratação. Como você também que já é propagandista, que já atua no setor, que quer aperfeiçoar, que quer levar sua performance, que quer pra ir, ir para outro patamar. Então, aqui é o seu lugar, cara. Senta aí, pega o caderno, pega a caneta, pega o café, água, o que você gostar de tomar aí nesse tempo aí, pra gente, para acompanhar a gente, tá? E aqui eu já vou logo logo chamar o Marivani e vamos fazer um, um resumo aqui tá? rapidão, uma retomada rápida, porque a gente tem que sempre lembrar que algumas pessoas não nos acompanharam desde o início e quem nos acompanhou para a gente poder fixar e melhor os conceitos, o que, que a gente abordou até aqui. E aí a gente traz o Marivani, apresenta ele, vai se apresentar também e a gente conta para vocês aí o objetivo dessa live de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça nos comentários. E vou escrever aqui o tema da live de hoje. Né? Vamos lá. E pessoal, vai comentando como é que tem sido essa semana para vocês, se está agregando e tudo mais. Lembrando aí, compartilhem, tá? Compartilhe, está fazendo bem para vocês, está ajudando. Clica aí no, no, no símbolo de compartilhar. Manda para os seus amigos, para quem você sabe que vai fazer diferença esse conteúdo. A gente sempre ganha quando a gente ajuda. Dá like aí para ajudar o Instagram a colocar esse conteúdo na cara das pessoas, né? Isso é muito importante para nós. Se está gostando, fala que está gostando. Feedback é importante demais. Então, espera aí. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui um. Massa, legal, pessoal. Show! Hoje, a nossa promessa... É explodir cabeças, né? Trazer coisas aqui que vão fazer vocês pensarem bastante, né? Vamos lá. Pera aí. Cícero, Cibele, Alisson. Que legal, Alisson. Parabéns aí pela conquista. Eu acabei de postar no, no, no Stories lá, né? O Alisson, pelo quarto mês consecutivo, disse que ia chegar atrasado, mas conseguiu chegar a tempo. Né? Foi o melhor resultado lá na diretoria. Teve que ir lá conversar com o diretor. Falei, bem no dia da live vocês pegam leve, cara. Né? Pelo mesmo dia da live, vocês vão mais devagar aí nessa atuação suas aí, viu? Vamos lá, pessoal, só pra gente poder então retomar rapidão aqui. A gente veio falando esse conceito de estatística. Então aqui a gente abordou essa, a, o seu caminho para o sucesso na propaganda médica. Você que quer ser contratado, você que já é contratado, quer aumentar sua performance, você pode aplicar essa ideia. A gente brinca que faltou um pouco de conhecimento a mais aí no ensino fundamental, no ensino médio, de probabilidade. Isso ajudaria muito a gente no, no dia de hoje, sabe? Na atuação no campo aí. Então pensar aí nessa realidade. né? Eu quero mais oportunidades? Então, eu começo com as aplicações, eu começo entendendo melhor esse mercado e me aplicando e ampliando as oportunidades. A gente já falou sobre isso na live 1. Na live 2 a gente já falou como que nós nos comunicamos melhor com o nosso público final, pensando na experiência dele em todos os tipos de canais que nós utilizamos. A gente sabe que o um currículo é somente uma forma de... A me apresentar né, para o recrutador de uma forma importante, mas eu tenho que cuidar do currículo, eu tenho que cuidar das redes sociais, eu tenho que cuidar da minha atuação, e que mensagem que eu estou comunicando o tempo todo e qual que é a experiência que eu estou provocando naquele que tem a oportunidade de me contratar ou não. Então eu vou construindo essa realidade, eu vou entendendo melhor como que eu me posiciono para aumentar as oportunidades de participar de entrevistas, para receber feedbacks positivos, convites mesmo para participar de entrevistas. Né? E aqui a gente aborda também a questão da atenção. que eu chamo a atenção, aqui eu desperto interesse quando eu me comunico bem, quando eu comunico bem a minha essência e mostro o meu currículo, o meu perfil e tudo mais. E tem um amigo meu que vai conversar com vocês daqui a pouco, que diz tem uma frase linda dele que é o seguinte, pessoas interessantes são pessoas interessadas, viu? Então, se você não se mostra uma pessoa interessada, se você não se mostra uma pessoa que faz perguntas inteligentes, que interage, que se comunica, que participa, então... Talvez você não tá se mostrando também uma pessoa interessante, tá? Ele vai falar isso, né? Eu vou deixar com vocês ele dominando essa parte. O desejo, né? Então, na entrevista, eu tenho a chance de despertar o desejo. A gente trouxe o Clayton, lembram disso? Para falar, mestre, em neurociência, para dizer como que eu... Como que eu me relaciono melhor com as pessoas, como que eu estreito esse relacionamento, como que eu me conecto com o meu interlocutor, que não tem a ver aí somente com a parte racional do cérebro, tem a ver com a parte emocional, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com conexão e tudo mais. Ação, né? como é que eu desperto a ação? E aí a gente falou isso na live 3, na live 4 e agora, como eu brinquei, né? agora vem o pós-ação. Agora a gente quer quebrar a quarta parede, a gente quer ir além, a gente quer melhorar esse funil todo, a gente quer trazer para vocês o estado da arte. E para isso, né, a gente vai falando aí ao longo da live, para isso, deixa eu voltar aqui, para isso eu quero trazer para vocês aqui quem é o meu e o seu cliente, quem representa o meu e o seu cliente, quem vai te contratar, né, quem faz a diferença no nosso negócio. O meu negócio é medido pelo sucesso daquelas pessoas que eu preparo, tá? O seu negócio, a sua carreira é medida pelo sucesso das contratações que você faz, né? que você das, das conquistas suas, né? Então a gente está falando a mesma coisa. Então, sem mais delongas, deixa eu trazer o nosso convidado especial, Marivânio Nunes, para interagir com a gente. Me chama aqui, Marivânio, por favor, para eu te colocar no jogo aqui. Vamos lá. Pessoas interessadas são, são, são, são pessoas interessadas, Sempre. Vamos lá. Daniel, seja bem-vindo. Aí eu só tô aguardando aqui agora o Marivani me chamar, tá, pessoal? Nossa, que legal. Live tá cheia. Show de bola. Vamos lá. <risos> Modelo Elmo Lewis. Isso mesmo, Rafael. Aida. E agora conhecendo o P aí, o pós-ação, que é... Acredito que você, nós vamos chegar junto aqui nessa grande conclusão aí de como que a gente pode melhorar o desempenho de tudo tendo aí um comportamento, uma característica comportamental muito específica, mas que faz total diferença. A gente vai chegar junto nesse raciocínio aqui, a gente quer construir isso juntos. E mais do que isso, né? Hoje... É dia do nosso cliente falar, né? é dia do Marivani representando os gerentes, né? dizendo as necessidades, e é um gerente muito bem sucedido, que vem com uma equipe de altíssimo performance, então a gente tem muito que sugar dele. Né? Vamos ver o que ele tem, vou fazer muitas perguntas por vocês. Tá? Não entrou aqui ainda, tá? chama de novo aí Marivane, por favor. Vamos lá. Pessoal, olha, se v... vamos conversando, vamos interagindo, tá? Se quiserem deixar perguntas aí, aproveitem a oportunidade. Então deixa perguntas aí, escreva aí pra gente, eu vou tentar ao longo da live ir lendo e perguntando também, interagindo, tá? A gente construir isso aqui juntos, porque vocês sabem, né? Isso faz toda a diferença. Pera aí que agora eu acho que vai dar certo. Lá ah, Oi, amigo! Tudo e aí, bem? Beleza? Tá me meio... ouvindo? Tudo ouvindo bem? Opa, Cara, prazer. Se falando, né? É um prazer é estar aqui com você ao vivo. Obrigado por aceitar esse convite, esse desafio. Eu sei que para você é moleza, né? É o seu dia a dia. Você fala, <risos> você se inclui, né? Mas obrigado por aceitar para a gente, para nós. É um presente enorme poder interagir com você, te escutar um pouquinho aí. É demais. Obrigado. Falando. Seja bem-vindo. Valeu, Tânio. Obrigado. Eu me sinto bem-vindo, né? Eu sempre... Eu Pode te conhecer. melhor? Gente, tá? sei que... Você está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Ah, eu estou ouvindo bem aqui. E essa turma aí está disposta já? Será que a gente vai incomodar? Vai trazer desconforto conforto para essa turma? Tem que ter. <risos> então se, se tá doendo, Pode então terminar. vai ficar bom, né? Se estiver desconfortável, Pode. então vai ser legal. Sei. Muito bom. Muito bom. Pode. Eu tava Pode. até Pode. olhando Pode. Do o vídeo de ontem, né? Perdão? Eu estava até olhando aqui o vídeo de ontem, já vi um pouquinho do seu aida, legal. A ideia foi boa, né? Mas vamos entrar um pouquinho hoje nesse assunto. Vamos ser bem, bem, bem direto, né? Você falou para não fazer muita rodeio, não fazer muito floreio. Então a gente vai conversar, é, como diz o amigo Michael, Michael Oliveira do Líder HD, a gente vai conversar em alta definição, né? Fazer um algo bem interessante. Muito bom. Vamos lá, Deixa, vamos fazer o seguinte, é, Marivano, ah, pessoal, eu acredito que todo mundo que está na live conhece o Marivano já, ele está sempre nas redes sociais, está postando, está interagindo, uma pessoa extremamente aberta, e aí a gente quer aqui conversar, o Marivano não está representando nada além dele mesmo quando quanto profissional, isso é importante dizer, Exato. né? Então, Marivano, ah, todo mundo sabe que você é gestor de um grande laboratório, e tem uma, uma carreira de sucesso aí, né uma carreira de ascensão. Eu digo sucesso, é difícil definir sucesso, mas é sucesso, uhum. eu, na minha opinião, a gente vê na expressão da pessoa, na fisionomia, no semblante. A é. pessoa está feliz, ela está em crescimento, ela está uhum. agregando a vida de outras pessoas. E você é uma pessoa que eu vejo muito isso, você agrega o seu time, você agrega os seus amigos, como no meu caso, né? então eu considero por isso que você tem muito sucesso, eu, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, estou aqui para isso. Ah, olha só, para a gente começar aqui o bate Papo, a gente conversou esses dias, né? Sei que você estava extremamente ocupado aí, trabalhando muito, até porque está alcançando resultado. Graças a Deus, né, Graças a Deus, muito trabalho. Isso aí já é um grande benchmark para a gente, né? É um grande aprendizado, mas você conseguiu acompanhar um pouco das nossas lives. Em alguns momentos, eu vi que você participou, deu alguns feedbacks para gente. Mas, a, a, seguindo esse raciocínio aí do que você viu, da participação dos, dos profissionais que estiveram aqui com a gente, batendo papo com a gente, dessa breve introdução que eu fiz para contextualizar o pessoal, você acha que isso faz sentido? Que vo, vo, Como é que você vê isso como gestor, se isso tem valor para você? Me fala um pouquinho uhum. sobre isso aí. Legal. Bom, primeiramente, boa noite a todos. né? Alguns locais já estão até mais tarde. Mas é, diga você que faz todo sentido. Na verdade, até uma coisa que eu vou postar de sua, que eu achei interessante, eu acho que foi o seu filho desenhando uma ponte. E essa ponte, que é a logomarca né, da, da Big é interessante porque ela é justamente essa ponte para o caminho. Para se chegar ao caminho, existe o percurso. E muitas vezes as pessoas esquecem do percurso. Né? E esse percurso faz todo sentido. Eu até prefiro, né, assim, ter nossa, é, como eu te falei antes, eu até prefiro falar sobre o percurso do que falar sobre a glória. Porque falar sobre a glória é o mais fácil, é o mais agradável, mas falar do espinho falar da dureza falar do, do sacrifício, a renúncia na preparação, isso aí às vezes as pessoas acham que vem em prosmose e não é bem assim. Não chega um anjo de luz que dá esse negócio, você tem que conquistar. Na verdade, nada é de graça. Você tem que conquistar sempre o seu espaço. né E faz todo sentido, sim, Celso, falar sobre os pontos que foram abordados. E assim, que, deixando bem claro, como você já falou, pessoal, aqui está na live, pelo menos vários nomes que eu vi aqui, já são conexões ativas aqui no Instagram, no LinkedIn. Quero dizer que é uma satisfação estar aí representando outros amigos que estão presentes, os membros da equipe que já estão aí também online. E é sempre um prazer né, estar junto de vocês, tá? Vocês são demais, vocês são incríveis. Igualmente. Uma, uma coisa que eu considero, Celso, você falou sobre a questão de eu estar atuando na grande indústria farmacêutica, isso é fato, uma empresa maravilhosa, mas deixe bem claro, aqui né, que você começou, eu estou fazendo um bate-papo de forma espontânea na minha pessoa, não estou representando a empresa como um todo, mas mesmo que eu estivesse fazendo isso, de forma remunerada, é no caso, a gente está conversando como um amigo, eu só faria porque eu acredito, né? Independente do contexto, eu não estaria é, propagando algo que eu não acredito. Então, mesmo sendo um bate-papo informal, mesmo sendo um bate-papo entre amigos, eu faço por eu acreditar na proposta do desenvolvimento que a benchmark traz. Então, eu só, eu só participo porque eu acredito que os resultados que são entregues são consistentes, Tá? Tá bom, obrigado. Obrigado por esses esclarecimentos aí. Ah, que bom que o é seu foi positivo, porque é, eu não combinei. então eu, eu, Mas é isso, cara. A gente tem que escutar a verdade sempre, né? A gente tem que estar é. disposto a ouvir sempre o que o nosso cliente tem a dizer. Acho que isso é muito legal. Mas, eu, eu a gente sabe, né? Eu, eu, na hora que a gente analisou o tema aí, na hora que eu idealizei essa live, a gente sabia que. O final, ele, ele seria, ele culminaria na conclusão de tudo. E aqui a gente traz um, um título, um tema. Se vocês, pessoal, pararem para analisar aí o título dessa live, vocês vão ver que ela, propositalmente, ela traz dois, dois, duas interpretações distintas, tá? Então, olha só, preparado para o que vai depois. Nós podemos entender, você que tem busca da sua contratação, da sua conquista como propagandista, a gente sempre fala que a benchmark, ela, ela corre não para onde a bola está. né? Eu, uhum. nosso conteúdo, ele sempre aponta não para onde a bola está, mas para onde ela está indo. Porque uhum. se você correr para onde a bola está, você chega atrasado. Já parou para pensar uhum. nisso? Uhum. Então você tem que entender para onde as coisas estão caminhando, para se posicionar da forma certa, para chegar na hora certa. Nem adiantado, uhum. nem atrasado, na hora certa. É, então, se você pensar como uh, você que tem o um desafio de ingressar na indústria farmacêutica, você, a gente vai construir junto aqui essa conclusão que é a importância de você estar preparado hoje para o que virá depois. Hum. Né? Nós vamos falar, não, isso não tem a ver necessariamente com conteúdo, não tem a ver com técnica, isso tem a ver com a forma de pensar e de agir em todas Exatamente. as coisas. Quem vai falar isso é o Marivani hoje. Porque ele tem isso nele, assim, está, na, está nítido, assim, sabe? Então, o outro ponto que você tem de interpretação dessa mesma frase, é para você que já está na indústria, que já atua, porque eu sei que hoje, especialmente, nos outros dias também, nós temos audiência, presença de pessoas que já estão na indústria, eu uhum. sei que os bandistas estão se perguntando, né, o que, que vai acontecer depois? Como que vai ser o nosso trabalho? Como é que vai ser. Após a crise, após a pandemia. E a gente sempre fala: mudança é a constante. Né? Então a gente sabe que o mercado vai passar por transformações e como é que eu me preparo para o que vem depois? Então, essa pergunta eu passo ela agora para você. Né? O que, que você. A gente parece duas coisas diferentes, mas parece que tem a mesma raiz, tem a mesma origem. E essa origem é comportamental, essa origem talvez está na forma de pensar. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que, que você pensa sobre isso, sobre o depois? Como não, se preparar? Então, aí é que eu falo. O, a preparação, na verdade, ele é o antes, ele é o durante, ele é o depois. Porque se você está preparado, é, você não precisa ter medo do porvir. A gente é, tem ouvido muitas coisas, né muitas lives sobre o antifrágil. todas das coisas... O ensinamento que ele dá, tanto no, no de frágil, como na lógica do ser de medo, é mostrar que você não pode ter medo do inevitável. Você tem que enfrentá-lo, você tem que encará-lo. Agora, para a gente pensar nesse depois, eu preciso pensar no agora. A gente pode falar assim, não... que o agora... Seu está falhando, será que pode ser o um microfone? Talvez sim, se... Ou... Se... se eu Tá é. melhor agora acho que melhorou cara acho que melhorou entendeu feedback é. Aí, é. parece? É. agora travou vamos lá melhorou melhorou pronto obrigado Fernando. já Fernanda. Fernanda aqui o zoom vamos tá. falar beleza obrigado Felipe pessoal vejam só é o Nassim Taleb, ele foi um grande foi não é um grande erudito é um grande nome né no cenário econômico gosto de valores especulação mas é um cara muito safo. por exemplo a ideia do antifrágil ela não surgiu por um acaso é, o nascintaébre ele se recusou ele passou um tempo só em período sabático ele passou um tempo só fazendo invenção para produzir algo então nada vem assim então eu não posso pensar no meu futuro se eu não estou fazendo agora eu tenho que fazer o meu agora porque o futuro é uma consequência do que eu faço agora. O que eu fiz no meu passado vai ser determinante para o meu presente, mas o que eu estiver fazendo no meu presente vai ser vital para o meu futuro. Então, para a gente é, fazer uma, uma ideia bem prática, eu fiz aqui uma, uma... Peguei sua ideia como você usou uma pirâmide aí não foi nos outros dias. Eu vou manter essa pirâmide, legal. E eu vou manter essa pirâmide em três, eu separei ela em três partes. Eu peguei o livro do Antifrágio, né, do Nassim Taleb, que é uma leitura que eu recomendo demais. E aí eu faço três pontos específicos que eu quero é, já bater com vocês hoje. A gente não vai ter slide, não vai ter PowerPoint. É um papo bem, bem descontraído, bem direto. E no estilo Murilugan, né, no Rádio o papai bem direto, sem muito filtro. Então esses são os três pilares que eu considero para qualquer pessoa, seja você é, propagandista, seja você um gestor, seja você o que for, mas você como ser vivo, como ser humano, como ser racional, você vai ter três bases determinantes para você pensar, a sua preparação, a sua efetividade e o seu crescimento, tá? E aí Celso, volta aí para a tua câmera Celso, boa. Pensando aqui nesses três tópicos sobre a preparação, aí ela que é a parte boa. Tem um livro que eu sou muito fã, que é o Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, e ele fala justamente disso, que a vontade de se preparar ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. E esse é o detalhe. Muitas vezes o pessoal pergunta, cara, o que, que eu faço para chamar atenção durante o um processo seletivo? E já está errado, porque... A intenção não é você mostrar algo que agrade, não é você falar algo que a pessoa quer ouvir, é você entregar na sua essência o que você realmente é. E até mais fácil, porque quando você é você e você transmite verdade no que você está falando sobre você, a coisa flui bem. É diferente de você estar tá usando uma máscara, porque uma hora a máscara cai, uma hora a fatura chega e ela sempre chega, né? Não importa quanto demore, mas a fatura sempre chega. E aí, quando a gente está falando sobre o, essa fase da preparação, eu gosto muito dessa ideia do long life learning, que ela, ela aborda sobre o que, que você aprende na sua vida. E eu gosto sempre de, de conversar, eu gosto de bater em cima desse negócio de quais são as suas bases de influência, né? quais são as bases de aprendizado, porque para você falar em preparação você primeiro tem que pensar de que que eu vou absorver. Eu, como a gente já, já conversou outras vezes, até tinha colocado um link ali falando um pouquinho sobre minha vida, né? eu nasci na zona Rural, talvez tenha até parentes meus aqui na live, não sei se estão acompanhando agora, mas eu nasci na zona Rural, no interior da Paraíba, e até sete anos eu morei na Roça. Isso aí, para mim, é algo normal, isso aí não tem vergonha nenhuma disso, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho dos meus pais, meu pai e minha mãe, que são grandes pessoas dedicadas, grandes homens decentes e prepararam grandes filhos. Eu sou o 14 filho, então foram 14. Então você vê que para mim aprender, é, já começou cedo, mais ou menos com seis anos, a, eu já vivia a minha primeira experiência com vendas. O que, que era? A gente plantava e a gente já seguiu para fazer visita de porta em porta, vendendo tomate, batata doce e aí vai. Mas isso é um aprendizado. E isso é uma das coisas que você vai conquistando. Quando eu fui morar em São Paulo, também trabalhei um pouquinho em escola militar, fui office boy. Em 95, eu voltei para João Pessoa, vim morar novamente na Paraíba e nessa época eu era camelô e eu trabalhava vender o cigarro do Paraguai, eu vendia na principal, estudava de manhã e depois passava tarde e um pouco no começo da noite, aonde vendia eu, meu pai, meu irmão também. E aí, qual é a parte boa disso? É, o camelô, ele ele, ele é um, um ser que ele se adapta a qualquer momento. Se tiver sol, ele adapta uma sombrinha para ele usar. Se chover, ele já sabe onde se esconder. Se vir os guardas querendo pegar mercadoria, ele já sabe se sair dali. Então, ou seja, a pessoa é adaptável. A pessoa altamente entende que tem que se mexer, porque aquilo que tem, mesmo que seja pouco, é tudo que ele tem. Então... Esse é um grande aprendizado que eu falo que se eu não olhar para a minha base, se eu não olhar para o que eu já conquistei, eu não vou dar valor que eu tenho hoje. Isso é um ponto, né? Então, essa, essa, para a gente falar em preparação, eu não posso esquecer as bases de aprendizado. As bases de aprendizado, ela começa na família, depois na escola. A sociologia já aprovou isso aí, né? Emili Durkheim, se não me engano é o nome dele. Emili Durkheim, Max Weber e Carl Marx, eles têm muitas ideias em cima disso, mas a parte essencial é que quais são as minhas bases de aprendizado. Então, quando você tem um pai, uma mãe que lhe mostra o caminho, que lhe direciona como fazer, e muitas vezes assim você termina fazendo besteira, o aprendizado vai ser você errar para você aprender. Teve uma vez, eu estudava, acho que era na sexta série, e aí eu estava na intenção de jogar futebol, que não é minha praia, quem me conhece sabe disso, eu nem gosto de futebol. Mas eu era goleiro, gostava da ideia e tal, e aí eu pedi meu pai para ele comprar uma luva. Para quem já foi goleiro sabe que bola na mão dói. Robinho aí é um grande craque, né? Robson já está aí na área, Robinho. A ideia é Robigo porque realmente é um craque de futebol. E a, a bola, quando bate na mão, ela dói. E aí eu disse, pai, compra essa luva e tal. E essa... Essa luva na época no Redes Esportes era um valor mais alto, não né? era muito barato. E aí meu pai me deu 10 garrafas de mel de abelha para vender. Eles pronto, tá aí. Quando você vender as 10, você tem sua luva. Sua luva tá aí. Né? Mora da história. Eu peguei essas latinhas, botei numa bolsa e saí. Que presente, pôr, pôr, pôr. cara? Que presente. É, agora eu penso assim, mas na época não foi não. <risos> e aí quando eu saí com essas garrafas, cara, aí eu senti o um desespero. É igual o propagandista quando vai para os primeiros dias do campo. É igual um candidato contar tá naquela sala de espera, porque você começa a apertar a campainha, bater na porta. Você percebe quanto muitas vezes você é ignorado. E por falar em ser ignorado, isso é uma coisa bacana, porque quando eu era garçom, era quando eu trabalhava como camelô. Quando passava alguém da, da da escola, que era da mesma sala, você percebia que a pessoa meio que tirava de tempo para não mostrar que te viu. Então, você entende que quando você está embaixo, não que a função não seja digna, não é isso, todo trabalho é digno, isso não importa. Mas quando é uma coisa que não tem status, as pessoas ignoram. Então, eu entendo que muitas vezes, muitas pessoas querem bater papo, muitas vezes querem conversar, mas nem sempre é comigo. Primeiramente, pelo meu cargo. Mas depois que a pessoa conhece, você pode até achar que a pessoa é gente boa, a pessoa é legal, mas inicialmente a motivação foi o cargo. E essa seleção é natural, vocês vão ver isso rapidinho quando chega uma conexão para você no LinkedIn. A primeira coisa que você olha é o que a pessoa faz e aonde a pessoa faz. Não tem desculpa, não vem dizer que não é não. Quem está assistindo aí que é propagandista, comenta aí se lembra da primeira propaganda médica, tá? Comenta aí se lembra da primeira... <risos> Mas eu me lembro. Como é que foi? Viu? Eu me lembro. Foi. Isso foi em Deixa 2009. Eu... Isso foi em 2009. Esse médico que eu visitava, ele faleceu já. E detalhe: minha primeira visita já foi com o GR junto, viu? Não foi nem em foi com o GR. <risos> Mas é um grande homem. É um homem que me ensinou muito, é um grande líder. E eu tenho muita gratidão por tê-lo conhecido. E legal, passando é essa fase, então, beleza. Eu tentei vender as 10. Eu acho que no máximo eu vendi umas 3. Essa é a verdade, só vendi umas três. E eu cheguei em casa com a cara, ó, deste tamanho. E meu pai disse que foi, não vendeu? Eu disse, não, toma, não quero mais não. né meu emburrado, aí quando ele disse, quer mais não, isso disse, tá, tá bom. Então é para você dar valor, para você saber quanto custa essa luva. Parece besteira, mas muitas vezes nós cometemos um grande erro de querer dar pros nossos filhos tudo que a gente não teve. E esse começa um problema do aprendizado, porque a gente torna as coisas mais fáceis muitas vezes a pessoa não tem o esforço, o, o a labuta, né, para dar valor àquilo. E a gente está na sociedade que, que queira ou não, é muita, sabe, é muito consumismo, é muita, é muita, muito presente. Pô. Você vê hoje crianças com 10 anos com iPhone do ano. Não critique quem faz, se você pode. Parabéns. Mas até que ponto ele vai dar valor a isso aí, igual você dá valor, né? Mas quando a gente fala em base de aprendizado, aí, aí entra um ponto. É, em, dois, em 97 eu fiz o um curso de informática O curso de informática durou um ano, um ano e meio mais ou menos Ainda comecei com Windows 3.11 Depois fui para o Windows 95 E nessa época eu era garçom Eu trabalhava em um quiosque em cima Chamado Ponte Estação das Ondas Eu trabalhava nesse quiosque no final de semana E estava no primeiro ano do ensino médio Eu estava de manhã e o quiosque era tranquilo Porque eu trabalhava no final de semana E ficava até de madrugada com base no trabalho do quiosque, eu fui conhecendo mais pessoas e através do networking, aí entra já o um ponto do, do candidato a propagandista, o networking é conexão, é você mostrar que você está ativo, que você está disposto, mas que você é capaz de resolver problema. Não é porque você quer entrar, é porque você tem capacidade de resolver problema. Todo mundo contrata para isso, não é verdade? E aí ele, eu... deu, aí ele falou, cara, vai ter, um, vai ter uma vaga, a gente sempre conversava às vezes, muitas vezes limpando a mesa, e ele dizia, cara, você conversa bem, é, tu sabe a, a computador, sei, teu curso de informática, trabalho, já, já, já faço tais atividades e tal. E nessa época eu já estava no auge do conhecimento, eu estava usando o Windows 97, olha que luxo, acho que alguns vão lembrar aquele Puma, aliás, eu acho que era uma leoa, não era um Puma, era um leoa, não lembro agora. Mas era a imagem padrão do Windows 97. Mas aquela época foi muito rica para mim, porque foi quando eu comecei a usar a internet. Acho que alguns vão lembrar aí de Zipmail, KD, Netscape. E nessa época, muitas vezes, eu estava lá baixando tutorial. Cadê, cara? Trabalhava com um gerente, que os cara, eu sou muito grato a ele. Ele se chama Carlos Antônio da Costa. O Carlos era chamado Chef Carlos ele era um cara muito rígido, muito duro, aquele gestor mão de ferro. Mas era só o aspecto, porque era um coração de mãe. E ele era muito duro. Às vezes eu fazia algumas coisas que ele pedia, eu trabalhava na parte do CPD. Detalhe, nessa época eu trabalhava no CPD, na parte durante a semana. Durante a noite eu estudava e no final de semana eu continuava gastando o quiosque. Porque o meu objetivo era me casar. Então a gente estava fazendo base para conseguir comprar apartamento e montar nosso pontapé inicial. E essa fase durou um tempo, foi bem difícil, eu passei ensino médio nessa fase, e foi bem intenso, mas foi muito rico. E aí chegou uma vez que eu tinha que fazer uma ferramenta de mala direta, que eu nunca tinha feito mala direta. E eles, dizia, rapaz, tem que fazer. Eu falei, mas não tem como, Eles não tem como? Desenvolva. Ele disse, mas eu não sei, então resolva, você é pago para fazer. Não é para me perguntar como fazer, não. E aí eu ficava virado entrava entrava, voltava para a sala, eu dizia, filho da mãe, ele fala isso porque ele não sabe fazer. Mas enfim, aí estava eu lá buscando tutorial e aprendi a fazer. Naquela época, em 2000, eu aprendi já a usar ProCV, soma se saí usando um bocado de coisa que muita gente usa no Excel, mas aquilo foi tudo com tutorial. Aí eu volto às bases de aprendizado. Quantas pessoas hoje usam a internet só para Facebook, Instagram fora diversos outros contextos, né, que não vem ao caso, mas a internet, ela traz um lixo de conteúdo, muitas vezes. Você tem muita coisa. E, às vezes, o cara tá lá assistindo uma palestra de uma coisa que não tem nem muita base, porque é um cara que se acha muito, né, muito desenvolvido, se acha muito fera, igual os propagandistas também, né, Celso? Aí o cara se acha muito bom e pronto, está aí gerando, né, gerando é, ideias e começa a criar seguidores. Mas eu te pergunto, qual é a tua base de aprendizado? A base de aprendizado que fez a diferença para mim foi a primeira, eu entender que eu preciso produzir para viver. Eu preciso vender para eu ter, para que eu tenha. Então sempre foi assim, foi a renúncia. É, eu não nasci um berço de ouro. Como eu falei, eu sou o 14º filho. E graças a Deus, minha mãe tá viva, tá com 76 anos já, perdi meu pai no passado. Mas são pessoas de valor, que transmitiram valores e sempre cobraram valores. Aí eu pergunto, as bases de aprendizado sua hoje são em quê? Minha base de aprendizado é em cima de pessoas que podem somar na minha vida. Aí eu vou entrar em outro ponto. É mais fácil eu passar, sabe, três horas por dia olhando uma timeline, ou eu passar meia hora lendo um livro? Ah, não, mas aí é quando eu começo a ler, aí me dá sono, no céu a vista cansa. Então, escolha. O que você realmente quer, você tem que escolher qual caminho que você vai percorrer para chegar lá. Então, eu tenho que entender primeiro qual é a minha base de aprendizado. Saindo dessa base de aprendizado, aí eu vou entrar num outro ponto chamado disciplina. Né, Celso? As bases de aprendizado hum. são o caminho, são os que vão me chegar lá, mas a minha disciplina e a minha constância serão determinantes. Então, se eu não tiver disciplina, eu não vou chegar a canto algum. Bernardinho, quando ele falava que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, porque realmente é o caminho. E teve um, um episódio que ele conta no livro, que foi bem interessante, que eles iam jogar. Só quando ele chegou lá, o centro de treinamento estava em manutenção, não podia entrar. E aí a equipe né, dele ficou, poxa, então massa, chefe, a gente vai dar uma descansada, vai dar uma curtida. Eles não. Todo mundo puxa o estacionamento em tanto tempo. O pessoal, poxa, que é isso, a gente o centro de treinamento está fechado, como é que a gente vai para o centro de treinamento? Vamos treinar. E ele colocou todo mundo para treinar nessa área reservada do hotel. Depois teve o jogo, a equipe ganhou, foi um jogo bem disputado, foi um jogo bem aguerrido. Quem já acompanha jogos de vôlei sabe que nem sempre é aquele tempo programado. Então, você tem hora que você tem que ir no extremo, é igual uma final, quem, quem não lembra aqui, daquela Copa do 94 Brasil e Itália. Jogaço, prorrogação, pênalti, mas isso tem um preço, o desgaste mental, o desgaste físico, tem tudo isso. E isso são espinhos do caminho. Não são as é. glórias, não é o louro da vitória. Isso faz parte dos espinhos do caminho. Mas a disciplina é o que vai fazer com que você suporte isso daí. A disciplina deles treinarem foi um dos grandes pontos. Tanto que depois na entrevista, quando eles falaram que ele estava com um desempenho melhor do que o da seleção, e o repórter perguntou ao que ele atribuiu isso. Ele falou, eu atribuo isso ao Bernadinho. Porque mesmo a gente numa situação adversa, mas ele não deixou de fazer a preparação. A todo tempo ele insistiu na disciplina da preparação. Vou dizer dois nomes que foram grandes pregadores em cima de disciplina. Um se chama Bruce Lee. Bruce Lee. Você até falou um pouquinho sobre o Kung Fu e tal. E o Bruce Lee dá um grande exemplo. Não impõe limites. Enquanto você impõe limites, você não avança daquilo. E o outro que é um grande ídolo, eu imagino para muitos brasileiros, Ayrton Senna. Ayrton Senna é um grande exemplo na disciplina, mas aí eu vou entrar num outro, num outro ponto que eu vou entrar, que o que você aprendeu e o que, que você desenvolveu com a sua disciplina, ele tem que ser transformado em aprendizado. E esse aprendizado, ele é transformado, não é colecionando livro, não adianta estar tá postando 15, 20 fotos de livros lidos do ano, não adianta. O que vai fazer a diferença não é colecionar conteúdo, é você aprender, é você realmente praticar essa informação, que depois que você pratica essa informação, você transforma isso em aprendizado, depois você joga para uma competência e depois você pode até ensinar, se for o caso. Porque, quando você ensina, você aprende muito mais ao que você se dispõe a fazer. Bota aí para carregar, Celso, senão vai cair. É. <risos> vai lá. Pode Pronto. então Mas eu não posso ser um colecionador. Hoje, o que, não, o que mais tem é informação. Hoje, o que mais quer é conteúdo. Hoje, uma criança tem mais conteúdo do que um rei na Idade Média possuir. Então, a informação está muito fácil. Hoje se fala de eutagogia, né? que é o aprendizado com os toques, com os dedos. Você aprende toda hora. Se você pegar o seu filho mais novo e entregar o seu iPhone, daqui a pouco ele já está fazendo um monte de coisa. Inclusive gravando vídeo e postando no YouTube. Não é não? Tá então, as crianças estão com tudo, mas na época da informação, informação, na verdade, não é o, o fator importante. Não é. Porque informação todo mundo tem, Celso. Há tempos atrás, as pessoas ocultavam a informação para se diferenciar dos demais. Hoje as pessoas já estão numa outra vibe de colaboração. Hoje as pessoas externam conteúdos, as pessoas publicam muitas coisas. E essas publicações não vão te tornar frágil, muito pelo contrário. Elas vão te tornar muito mais forte, ou seja, eles vão te tornar muito mais antifrágil. Porque quando você ensina, você aprende muito mais. E quando você ensina, você não perde o que você ensinou. Mas eu preciso transformar isso em competência. E eu não, eu não vou transformar o livro do Antifrágil, eu não vou transformar o livro do Mindset É uma coisa muito boa, dizendo, mas eu sempre fiz assim. Não adianta eu ler Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e quando, de repente, o seu gestor vem dizer, olha, fulano, vamos fazer essa abordagem diferente, porque essa aqui não está dando certo. Não, mas é assim que eu faço. Aqui, o meu, assim, meus médicos já me conhecem, é assim que eu faço. Cadê a inteligência emocional? Né? Então, para a gente falar de preparação, essas são as três vertentes que eu determino. Quais as suas bases de aprendizado, como é que está a sua disciplina e a sua constância, porque você, se você não manter, você cai, e o que, que você está transformando, né? o que, que você está conseguindo realmente transformar aquela informação, porque até então ela é um dado, mas quando você aplica e você consegue tornar aquilo uma competência aí sim você se torna mais competente, né? Volta para aquela tela, Celso, do que eu te mandei. Tá vendo aí? Beleza. Tá, volta pro lado, pro teu lado, a capa. Tá vendo aí? A capa do livro. A capa do livro. Olha só, o livro Antifrágio, né? É, na Nassim antifrágil, coisa que se beneficia com o caos, ele mostra muito, ensina muitos ensinamentos para os dias de hoje. hoje para sempre vai ser válido. Porque a gente vai estar todo todo tempo como organismo vivo. Então, ou a gente evolui, ou a gente cai. O que é frágil, se quebra. E o que é frágil, se quebra na crise muito mais rápido. E a gente está no momento